Tem que ir no seu? Pode ser no seu. Você vai ver lá no, na minha página, vai estar transmitindo. Quando você der ok, a gente começa. Já começou, mas não foi. É, já, já começou. Mas... Bom, gente. É... Boa noite. Boa noite, Eloy, Marcela, Ricardo. Esse é o primeiro programa. Um projeto aí que eu estava ensaiando desde o ano passado. Um projeto de comunicação, um podcast. E hoje a gente está é, aqui ousando em fazer um meta-episódio, um episódio que fale sobre si mesmo. Ou seja, um episódio estreando uma ferramenta de comunicação, falando sobre comunicação. né? E, para isso, trouxe alguns grandes amigos e profissionais da área que fazem comunicação de diversas formas. Então, o Ricardo Ferrante, que eu conheço aí do meio da agitação política, né, Ricardo? que me ajuda bastante nas reflexões e nas técnicas. A Marcela Vasconcelos, Mar que é uma jornalista daqui da cidade, está é, aí na, na, na, na raridade dos bons jornalistas da cidade, sempre isso. E o Eloy, que também da agitação política de Guarulhos, militante do Partido trabalhador Trabalhadores, e que também todo dia faz é, lives diários, não sei como tira tanta energia para fazer lives diárias que eu acho incrível. Então, a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre comunicação. Bom, antes de qualquer coisa, dá uma boa noite também para quem está nos assistindo. E isso é uma live, mas a ideia é isso, transformar em um áudio, virar um podcast. Depois, boa noite para todo mundo e já fazer um pedido de antemão. Como é o primeiro é, episódio, é, pedir para quem já acompanha a nossa atividade na internet, sabe... Já, de cara já sabe do que se trata, né? Para compartilhar e curtir, compartilhar e repassar esse material. Só para explicando para todos que estão tá aqui no primeiro episódio e que estão tá acompanhando também, os convidados. A ideia do podcast é fazer um podcast para discutir política, filosofia também, né? Estou fazendo um curso de filosofia, tecnologia, mas sempre focado na cidade de Guarulhos, que muitas vezes fica esquecido aí no cenário, é, no cenário informacional. Então, dito isso, é, bom, pudesse se apresentar a todos? Começa com a Marcela. Tem que passar pode... a palavra, né? Bom, eu estou vendo a minha tela aqui, para girando do lado horário, eu Ricardo Ferrante, a gente vai nessa sequência, pode ser? Deixa a Marcela falar primeiro. Não. Pode ser. Oi, Raul, oi para todo mundo que está acompanhando a gente, para os nossos convidados também, uma honra falar com esse prefeito Eloy Petá, e com o Ricardo também, que é um colega, né? um comunicador como eu. É, agradeço esse convite e essa possibilidade de poder falar de comunicação, sou jornalista, radialista e estou aí na atividade, tentando produzir é, coisas boas, apesar de tantas notícias ruins, né? a importância da nossa profissão, é, continua viva na pandemia e em tudo que a gente vem vivendo. Então, é, esse, essa é a minha missão e eu quero contribuir hoje para a gente discutir um pouco sobre... Dá para fazer diferente, dá para olhar diferente, dá para pensar fora da caixa, tudo isso. Bom, Ricardo... Pode ser, eu, eu deixaria o, o ao prefeito falar primeiro que eu. <risos> Mas eu vou falar rapidinho, eu prometo. Bom, meu nome é Ricardo, obrigado, Raul, pelo, pelo convite. Né? Saudar a Marcela aqui. É importante ter uma mulher discutindo aqui, as mulheres... Eu falo sempre no, no, nos cursos, nas oficinas que a gente promove sobre comunicação, que as mulheres são melhores comunicadoras que os homens, porque elas conseguem usar as ferramentas é, de uma maneira completa né então é, é muito legal ver isso daqui é, saudar o Eloy faz saudade dele na prefeitura né o que tá conseguindo acabar com a, com a cidade Ele tem ele não se esforça tanto assim mas ele tem se esforçado para acabar com a cidade Enfim, é, eu sou formado em marketing né tem uma agência de comunicação a agência produz conteúdo para políticos e para sindicatos. Em resumo é isso, falar um pouco desse, dessa bolha aí que a gente vive, né? que a Marcela abriu perfeitamente. Raul, você me chama, Raul? Pode já na sequência, Eloy. É, porque sobrei eu aqui para me apresentar. Obrigado, oi, Marcela, Ricardo, Raul e a todos que nos acompanham. Só para dizer o seguinte, me chamaram de prefeito, eu fui efetivamente prefeito de Guarulhos, mas eu comecei na... Quando eu tinha um pouquinho mais da idade de vocês, eu trabalhei no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, eu era revisor do Jornal do Brasil, né? no período aí da ditadura militar, mas depois é, eu tive que sair do jornal por causa da perseguição da, da ditadura militar. E quando nós é, viemos aqui para Guarulhos em, em, no final da década de 70, eu voltei a a fazer jornal, que era o chamado repórter de Guarulhos, que trazia as notícias sindicais, notícias do movimento popular, etc. Então, embora eu não seja formado em comunicação, eu trabalhei muito nessa área desde a juventude. E é isso aí, Raul. Bom, o, o, o Eló já está aí, aí começando, esquentando essa primeira rodada, né, terminamos aí as apresentações, é óbvio que é apresentação muito curta, né, porque cada um tem uma história muito grande, né, tem uma música do, do Rapa, né, que diz que a história de cada um daria um livro por dia, né, e enfim, nessa primeira rodada seria muito interessante a gente discutir um pouco, né, Para ir já aquecendo e re, reafirmar aí a importância que estiver acompanhando, compartilhar esse material porque é o primeiro episódio, né, enfim, de qual é essa ligação da comunicação com cada um de nós? Cada um tem uma experiência diferente de trajetória do que do que do porquê atua na área de comunicação. Do, qual a ideia do, do Eloy se meter no ramo do jornalismo, Rio de Janeiro? Ou por que o Ricardo foi cursar o curso de marketing e por que ele trabalha para grupos políticos e sindicatos? E por que que a Marcela inventou de falar não vou quero fazer jornalismo, então é, queria levantar assim e não me apresentei, esqueci de me apresentar, ou me não me recordo. Eu sou raul Raul, é, estudante de filosofia, é, gosto muito de política, sou filiado ao Partido Socialismo e Liberdade, um famoso sol, e também militante de alguns agrupamentos, como Revolução Solidária e as Brigadas Populares. Então, isso é, sou eu, e vai estar aí fazendo outros outros episódios também é, então eu já vou começar puxando essa relação né Qual que é a relação que eu tenho com a comunicação é sempre essa tentativa de comunicar né uma pessoa muito curiosa descobre alguma coisa que é levar para alguém né seja a relação com os livros ou com o conhecimento você fala, falta muito, você pensa né, na cabeça, falta muito conhecimento, você vê que tem pouca democracia de acesso a livros, não, não agora por conta da internet, mas há um tempo atrás você via que uma dificuldade muito grande das bibliotecas, então isso me despertou muito essa relação com a informação, com o conhecimento, é, tem uma ligação familiar também, meu pai já mexia com rádio, jornal, esse tipo de coisa, então eu acompanhava. E na vida adulta, sempre muito relacionado também com a ideia de licenciatura. Dando aula, então, a comunicação ela é muito conectada com a ideia de conhecimento, né? Não muito com. Acho que esse lance agora é muito recente fazer podcast, fazer militância na área trabalhista, alguma coisa mais recente. É, mas sempre ligada muito ligado à política, né? No sentido de que enfim, tem um desafio de mudança. E para esse desafio acontecer, a comunicação ela tem que estar totalmente integrada com o processo e tem que ser de uma forma acessível, é, e que construa. Então, essa é um pouco a minha relação com, com, com comunicação. E, e para isso acontecer, fui aí é, utilizar esse poder da internet estudando muita coisa, seja é de vídeo é de imagens, é de áudio. É, e pensando em outros tipos de comunicação, como propaganda volante, panfleto, lambi e pensando a comunicação de uma forma bem, bem abrangente, inclusive pensando na credibilidade do emissor, como que o emissor é, tem uma credibilidade para essa informação circular. Enfim, essa é a forma assim, que eu penso e conecta bastante comigo. Eu vou passar a palavra, vocês pegam, vou passar aqui para ficar mais fácil. Né? Marcelo, é, a gente conheceu há um tempo atrás, eu lembro que você já tinha esse interesse aí pelo jornalismo, né? E queria entender o porquê, né? Por que jornalismo? Por que fazer jornalismo? Olha, é, é, para quem não sabe, é, eu falo com muito orgulho. O Ralf foi é meu professor de cursinho popular. Então, antes de, de ir para a faculdade, eu fiz cursinho popular no ensino médio por dois anos. E ele estava lá como professor de História, prolongado, História geral. Era uma, uma coisa super interessante, eu fazia perguntas desconcertantes, gostava de incomodar os professores. Até hoje, os que me mantêm contato falam sobre isso, né? mas ela sempre fazia perguntas. Então, por essa, por essa é, questão de querer ser curiosa, né? a gente vai muito por isso. Por que, que as coisas são assim, né? O jornalismo, é, para você comunicar uma mensagem, ela precisa de uma fórmula matemática, que é, é um emissor, um receptor, uma mensagem através de um meio. Né? Então, a gente, nessa troca, nessa descoberta, eu ainda né, adolescente, tinha muito interesse por esse meio. Não pelo glamour da profissão, mas porque não tem, né? E isso é uma coisa muito interessante também. É, que as pessoas criam uma imagem né, do jornalista que, na verdade, como diria Carlos Lacerda, a gente só é trabalhador da notícia, né? Depois a gente volta para casa, tem que lavar louça, tem que fazer tudo como todo mundo, né? Tem as, as exceções, salvas as exceções, mas isso é muito pequeno em relação à grande maioria dos jornalistas. Fui para a faculdade e tive a oportunidade de trabalhar aqui na cidade com jornalismo local, então, assim, tudo foi uma construção. Mas desde o início, era o que eu queria, era o que eu sabia. Eu dispensei uma bolsa para se dar publicidade. É, porque era o que eu queria fazer e eu fui nessa direção. E hoje sou muito satisfeita né, das escolhas que eu fiz. Mas, e, e essa talvez seja a mensagem. Né, quando a gente busca um caminho, é, a gente vai criando é, meios, possibilidades de construir né, essa estrada para tudo que a gente vai fazer na vida. Então, para mim, foi mais ou menos por aí. Bacana. Bons tempos de, de cursinho. Que o cursinho tem a ver muito com comunicação, né? É, é, é comunicação pura, né? Da, da, como que a informação caminha, tem a ver da relação da periferia com os centros da informação. Todo um processo que aconteceu no Brasil de uma... Um, uma disseminação de universidades federais, movimentos populares querendo acessar esse código, né, o código-fonte do mundo, onde poucas pessoas têm acesso, e aí o cursinho levando aí a ideia de que é possível acessar a universidade pública, etc. Bom, e Eloy, você, por que, que se meteu a trabalhar em jornal e, e ser comunicador barra político? Porque eu te vejo muito como... É, um político comunicador, mas um comunicador político, não apenas alguém que, que respira política, mas que eu acho pensa faceta da comunicação também. é Raul, é, desde os 17 anos, aliás antes dos 17, nós já tínhamos um grêmio na, na nossa no escola, no colégio, eu onde eu estudava em Porto Alegre. É, e, e, então, era uma forma de comunicação já no Grêmio Estudantil. Né? E, e aí, quando os militares tentaram dar o golpe militar em 1961, aí que eu comecei a atividade política contra ditaduras, pela democracia etc., então, eu sempre juntei a comunicação com a ação política, né? não necessariamente política partidária, mas com a ação política. Foi nisso que eu me empenhei e me empenho até hoje. Né? Agora, como a, a Marcela estava falando, também, e você, Raul. É, ser professor também é ser comunicador. Né? Eu fui professor de adultos, é, que faziam é, o, o, o grau médio, o ensino médio adultos, que trabalhavam o dia todo e à noite, cansados, tinham que assistir aulas. Então, a gente tinha que se empenhar ao máximo para ser alguém que atrair a atenção dos alunos e ser absolutamente claro no que transmitia para eles, né? e também muito atento ao que eles transmitiam para a gente. Então, na verdade, a comunicação ela, ela não tem só o lado de você transmitir, tem o lado de você captar e, e, e portanto, você aprender também, e na transmissão daquilo que você aprende, você aprende mais ainda, porque você tem que ser claro, você tem que ser nítido. Então, eu fiz a vida toda a comunicação. Agora, mais adiante, eu vou te falar, e falar para vocês, para o Ricardo, a Marcela, quem está nos acompanhando aqui, as diversas formas de comunicação, que, é claro, até agora eu falei de duas do do jornal e do professor, mas tem uma miríade de formas de comunicação que são importantíssimas. É, Inclusive, eu creio que esse seja um do, dos desafios, né, Eloy? Como que a gente... Vamos deixar essa rodada mais para frente, mas pensando nessa questão dos desafios da comunicação dos dias de hoje, né? em tempos de grandes conglomerados, internet, né, e monopólios, fake news, que é uma coisa, essa, essa rede fake news é um tanto quanto recente, claro que mentiras sempre existiram na história da humanidade, mas algo específico. Mas antes disso, queria saber também do Ricardo aí, qual é a relação dele, é, eu tô fazendo através de, de rodadas, né, vamos ver se vai dar certo. Só então, pra dizer pra todo mundo, gente, esse tá um é um programa piloto, então... Programa experimental, para a gente ver como vai ser o formato das conversas, das entrevistas. Então, vamos lá, Ricardo. Bom, é... eu tenho uma relação com a comunicação desde muito novo. Com 15, 15 anos, eu trabalhava num jornal em Guarulhos, um jornal que não existe mais. O Eloy chegou a conhecer o jornal Talento. É... E... e... E depois eu, depois eu fui convidado para participar de um mandato, um mandato do vereador Jonas Dias, né, para fazer a comunicação dele. Isso em meados de 2005, 2006. E daí a minha relação com a comunicação e com a política. Né? Eu, eu sempre quis fazer jornalismo, né? mas quando o Lula virou presidente, ele fez uma coisa que eu acho interessante são todos jornalistas que acham interessante isso, eu não sei a posição da Marcela, mas eu acho interessante, que, que caiu a obrigatoriedade do MTB. Ele tirou a obrigatoriedade. É, eu, particularmente, eu achei interessante. Ela falou que não, mas eu achei interessante. Porque o Lula faz o quê? Qualquer um pode escrever desde que você assume o que você está escrevendo. E esse é o maior problema que a gente tem hoje. Né? Olha só, hoje, é, com a entrada da internet, por exemplo, e da internet 2.0, né, que é a internet de relação social, que ela é, é, é de duas vias, a gente tem uma mudança radical na comunicação e todo mundo passa a fazer comunicação. Né? Então, olha só, o Lula, né, na, na, na sabedoria de poucos, né, chegou lá e falou assim, não, é assim, ó, a comunicação é assim que se faz. Né? e aí por isso eu fui buscar outros outros ramos da comunicação também, e aí eu achei no marketing um, um negócio legal, porque também trabalha com projeto com, com, com gerenciamento de pessoas, e aí eu, eu fui, eu acabei entrando no outro mandato, e no mandato sindical, e aí eu fui fazer comunicação sindical, e aí outra formação muito boa na minha vida, né uma formação de homem mesmo, que foi ali que eu vi que o buraco assim era enorme tanto na comunicação quanto com o trabalhador, né? E aí a gente começa a fazer formação com o trabalhador através da comunicação. Foi só depois disso que eu peguei e abri uma agência com um amigo, né? Para se especializar nesse tipo. Então a gente acaba, além da, da gente produzir conteúdo para sindicatos, para políticos, né? a gente também acaba discutindo não só o fim da comunicação, mas os meios e como atingir. Isso é, eu gosto, pelo menos. né? E, e é assim que, que se dá a minha experiência com, com comunicação. Eu acho que, é, pensando nisso, é, acho que seria legal a gente pensar, né? É, então, os desafios, né? Porque, beleza, a gente tem a nossa ligação com a comunicação por motivos, cada um com seus motivos, é, tanto pessoais quanto coletivos, né? Mas comunicação, seja para alterar a lei de cotas, ou com, fazer uma conscientização, ou, no caso de quem é mais é, focado no jornalismo, faço comunicação, porque eu acho que o jornalismo é importante, é relatar a realidade, enfim, desnudar problemas, deixar a população informada, é, mas também pensar que é, o que a gente quer individualmente nem sempre é possível. Então, eu queria saber de vocês aí, os desafios né, que a gente tem encarado, principalmente para a gente dialogar com o pessoal de Guarulhos, que muitas vezes a gente faz conteúdo que trata muito de forma nacional. Ah, está acontecendo isso de forma nacional, estadual, mas é muito importante pensar na cidade onde a gente está, uma cidade que, é, por exemplo, grandes jornais de circulação, tem uma baixa qualidade, por exemplo, e mesmo assim ainda não chega para todas as pessoas. Por exemplo, em Guarulhos não tem um canal de televisão forte, tem uma filial da Globo, por exemplo, que tem um raio de, de penetração forte na população, também não tem um programa forte cultural na, na de, de não não de produção cultural né porque cultura sempre é produzida onde tem que ter um ser humano mas eu digo assim do ponto de vista governamental não tem muitas é, iniciativas de Timo eu queria saber de vocês o que que vocês imaginam e aqui a gente está é, é, privilegiado com o ex prefeito né a gente pode inclusive criticar a gestão do Elói porque ele tinha a secretaria da cultura né é, o que que vocês imaginam aí e desafios que a gente tem para a cidade de Guarulhos na parte de comunicação. É, seja do ponto de vista de jornalismo, seja do ponto de vista sei, dos banners, da uma cidade interativa, uma cidade educativa, como que a gente... Eu tenho algumas opiniões também que a gente podia fazer em Guarulhos. Bom, eu vou passando a palavra para a gente não ficar aquele vácuo, passar para o Eloy logo de cara, já que passar a batata quente para ele. Viu? É interessante, Raul, eu vou pegar um gancho nisso aí que você falou, porque, na verdade, a... o perigo da comunicação em Guarulhos são os jornais Chapa Branca e os comunicadores Chapa Branca, porque aí justamente estreita o campo da comunicação e transforma num campo chato, porque, na verdade, os jornais terminam fazendo só releases, né? que são produzidos pela assessoria de imprensa de comunicação da prefeitura e fica um negócio assim chato. Eu sempre, eu sempre digo que um grande exemplo mundial de, de comunicação mantida pelo poder público, mas independente, é a BBC. Né? É justamente, o, e a minha ideia sempre foi criar algo que seja estimulado mas não controlado pelo poder público e, e, e a comunicação que a gente fazia e, e aí eu digo os várias formas de comunicação era por exemplo os shows nos bairros assim que juntava mil mil e quinhentos jovens etc e aí, em determinado momento, você comunicava, digamos, o que que andava sendo feito, o que que o orçamento participativo tinha tinha colocado como mais importante naquela região, etc. E, e também a, a comunicação, essa comunicação presencial, que é claro, em tempos de pandemia ela é muito difícil mas a comunicação presencial ela continuará existindo porque nós estamos vendo agora nas aulas à distância e as aulas presenciais há uma diferença enorme há uma diferença a professora ou o professor não consegue captar o que a aluna o aluno tá está colocando e fica aquela coisa, você não sabe se a pessoa está cozinhando batata é, e, e, e a professora, o professor dando aulas, não sabe se a pessoa está é, tá entendendo ou não está entendendo e tal. Então, a, é claro que essa comunicação via internet, ela... É um avanço enorme na área da comunicação, tanto na linha que falou Ricardo, em que todo mundo vira comunicador, inclusive aqueles que vêm do esgoto para se comunicar, né? Como o presidente da República atual, E né? e mas todo mundo termina sendo comunicador e aí o que que a gente notou que as baixarias que as pessoas ficavam falando no, no bar né, terminaram sendo divulgadas como, como se fossem notícias, opiniões etc. No fundo, no fundo, é o seguinte, deu para entender melhor a sociedade, que em boa parte é uma sociedade doente. Não é só doente da Covid, é doente da cabeça, né? doente digamos, que não tem um espírito civilizatório, né? e que tem aquele espírito, da, digamos, do ódio, dos preconceitos, do racismo, da homofobia, enfim, tudo, tudo aquilo que ficava meio escondido, a, a internet veio à tona Então, no fundo, ela nos faz conhecer melhor A sociedade real que nós temos Mas a gente tem que agir Justamente para fazer com que a comunicação Racional, razoável, é, respeitosa Ela tenha consiga dominar é, ou seja hegemônica em relação a essa comunicação, que, que é uma comunicação das fake news, uma comunicação é, que vem da baixaria e, e, e da, do espírito de guerra e de destruição dos outros, e não do espírito de diálogo e de compreensão. Bacana. É, em cima do que o Eloy falou, eu penso muito também na questão, pensa a comunicação de uma forma abstrata, sem pensar muito na sociedade ou nos meios. Me parece que comunicação, ela rima com diálogo. Então, uma sociedade que tem uma maior capacidade de diálogo é uma sociedade mais civilizada, vamos dizer assim, é, colocar um parênteses, que tem uma capacidade maior de empatia, que é a comunicação. Você enxerga o outro, você sente as dores do outro, problema, que é, é, é uma qualidade de um bom jornalista, um bom escritor, um bom professor, olhar com os olhos do outro, quem faz teatro, né? É uma sociedade de maior diálogo. E uma sociedade de menor diálogo, ou seja, com um o problema da cabeça, você disse, né? É uma sociedade que escuta menos, que sente menos, e aí tem mais ódio. Enfim, não só fala de técnicas, né? O que é curioso, dá a impressão, então, que a internet democratizou tudo, mas que tem esses problemas de ódio, quer dizer que o diálogo não foi democratizado só com ferramentas, né? Bom, vamos passando a palavra aí, acho que o Elói já provoca aí esses desafios que a gente tem, lógico, que o Elói sempre faz um recorte bem político nesse sentido também, de virada, de, de do sentido que a gente pensa de ideias. A igreja vem de baixo para cima, se tela é construída coletivamente. Tem muito a ver com a gente que está vivendo, né? O que vocês acham, Ricardo, Marcela? Quer, é, posso falar? Ou quer falar, Marcela? Posso? Eu, que, eu queria aproveitar um gancho, porque você trouxe da nacionalização do conteúdo e o Eloy trouxe um, um aspecto interessante. Primeiro, é, a gente tem que pensar... É, a, o fim da comunicação, porque a gente a está gente falando de rede social e a rede social ela não é o fim da comunicação, ela é o meio, certo? Quando a gente fala é, em nacionalização, por que, que a gente está falando isso? Porque é muito mais. A gente, tá, a gente hoje usa a rede social como fim, e aí a gente vai buscar o quê? A gente vai buscar os likes, a gente vai buscar as curtidas, a gente vai buscar os compartilhamentos, a gente vai buscar a intriga, a briga, porque é isso que gera a rede social então você acaba nacionalizando um tema né para poder buscar essas curtidas porque é o que dá mais engajamento e esse é o grande problema da, do, da, da comunicação a gente a gente tá sempre atrás do like a gente não tá atrás de, de gerar conteúdo a gente está sempre atrás do furo da notícia é como se todo mundo fosse jornalista. E quem dá furo mesmo é jornalista. Não é, não é político, não é, não é agência de marketing, não é agência de release. Né? É, é, quem dá furo é o jornalista, mas o jornalista também ele não dá furo assim a todo instante. O jornalista, geralmente, para dar um furo, ele fica né, meses indo atrás do negócio e, e pesquisando, pesquisando, pesquisando, até chegar no furo. Né? No, no, porque não... Não existe, não existe, assim, crime pronto, né? O cara, o cara que vai estabelecer um crime, por exemplo, ele pensa há muito tempo, o jornalista tá lá no encalço dele. É... E aí, quando o Eloy fala sobre a internet, que trouxe à tona uma sociedade doente, né é porque é isso, a internet trouxe à tona, trouxe a sociedade para o centro do negócio, pro o centro da comunicação. Né? E aí você pega, por exemplo, eu nasci em 81, é... Eu nunca fui muito fã de TV, mas mas nos anos 90, o, o programa Aqui Agora no SBT batia recordes de audiência. Então você tem uma geração toda construída no Aqui Agora. O que você acha que essa geração vai vai vai produzir? Você acha que vai produzir? Hoje a gente tem outros programas parecidos com o Aqui Agora, não quero ficar falando aqui para não, mas enfim, a gente sabe disso. Tem tem tem uma série no Netflix que fala sobre esses sobre esse problema que, a, que a, a nossa sociedade tem, que foi construído em cima desses programas. E é muito importante a gente falar da, da mídia, né é muito importante a gente falar dos jornais, do, do desses programas, porque é a formação do brasileiro pós-período escolar. Se a gente tem uma sociedade que mal tem o um ensino médio, colegial, enfim, Onde, essa, onde esse ser humano, né? onde esse cidadão se forma? Ele se forma no jornal, ele se forma na manchete do jornal, ele se forma no programa de TV. E aí ele reproduz isso na internet hoje. Né? Então não é que a gente tem uma sociedade doente à toa, a gente produziu uma sociedade doente. E aí a gente, que eu falo, é a gente, as grandes mídias. Né? As grandes mídias. Por que, que existe tanto fake news? Porque a, a, o Estadão, a Folha, eles escolhem o que eles vão publicar. Eles escolhem o, a parte que eles vão publicar. né? Então, a gente tem um desafio, quando, enquanto comunicador alternativo ou independente, de trazer o um outro lado da história. E aí a gente fica muito refém também desse outro lado. E aí, a gente é taxado de... né? De, ah, mas você só faz esse lado. Lógico, do outro lado tem a, a, o Estadão, a Folha. Mas sim, o que eu quero dizer é que se hoje existe tanto fake news, e existia no passado também, é que hoje só é potencializado pela internet. E ele é produzido, ele foi produzido e ele só é possível por causa dessa mídia né, tosca, chapa branca, enfim. É, só para terminar, no filme, todo mundo tá, tá, tem falado muito do filme Não Olhe Para Cima, que é um filme que fala sobre negacionismo, não sei o quê, mas... E, e assim, eu, eu particularmente achei o filme ruim. ele é legal nessa, nessa lógica aí né? aponta o dedo, o dedo mas é, o filme é chatinho pra caramba, foi difícil terminar de assistir. Mas logo no começo do filme há uma crítica porque o cara tá lá falando a notícia, tá falando que o, que a terra vai acabar vai explodir e o cara, o âncora, está preocupado com o fim do relacionamento de uma popstar. Olha só que crítica que tem. E a gente está falando do negacionismo, meu. É isso, né? A gente, a gente tem um monte de coisa e a gente acaba, acaba sob cortina de fumaça, né? Acaba se deixando levar. É isso. Muito bem. tá desligado, Marcela? ativo o mic. Agora sim. Eu preciso dizer que a gente precisa pensar a comunicação e o jornalismo a partir de um ponto de vista logístico. Por quê? Eu trabalhei em jornalismo diário, aqui em Guarulhos, é, em, em um veículo que não tinha tanta expressão, que era novo, e que competia com outros que já estão há mais tempo no mercado. E era uma concorrência desleal em relação aos likes, aos cliques, porque, é, como dizia um professor meu, não adianta você produzir a melhor, o melhor conteúdo se ninguém vai ver. Então, os likes e o Ricardo sabe muito bem, né, melhor do que a gente, sobre isso. né? O marketing é importante para que chegue até a pessoa que você quer que chegue. né? Então, existe toda uma estratégia. E o que a gente usa, a maior parte é, dos veículos que a gente usa hoje, são as redes sociais onde a maior parte da população está. Porque é fácil, todo mundo tem um celular. É muito triste que, à medida que a gente tenha que competir com o outro que tem mais likes, mas que faz um conteúdo muito inferior, enquanto a gente faz um bom conteúdo e não tem a mesma visibilidade. Então, isso é muito desleal, né? E aconteceu comigo, aconteceu é, no, no tempo que eu trabalhei aqui. Um outro ponto é que as pessoas querem coisas muito imediatas. E fazer jornalismo dá trabalho. Então, por que, que não é todo mundo que pode ser jornalista? Porque não é todo mundo que pode ser médico, não é todo mundo que pode ser engenheiro, né? Existe uma formação técnica para isso. Então, a apuração de uma notícia é de uma história, de um caso, ela leva tempo. Então, muitas vezes, o Eloy citou a BBC. Outros veículos, é, o El País, por exemplo, faz um jornalismo excelente. Eles produzem material exclusivo, né o jornal Nexo também. É, são materiais que você não vê na grande imprensa. Então, cada um tem o seu modo de trabalhar. Aqui na cidade, tudo é muito robotizado. Falta qualidade. No que é feito, faltam bons profissionais, falta a gente pensar é, na questão logística, tipo, é de o, o cara querer estar tá fazendo aquilo, ou ter condições, né, para fazer aquilo e tal, e aí acaba indo para o caminho mais fácil, que é, é reproduzir, reproduzir, reproduzir, e reproduzir a mensagem de um só, né, não ter o contraponto, não conversar com as pessoas, não ter feedback do público. Então. Ao mesmo tempo que a gente tem tanto acesso a tantas coisas, né, as redes sociais bombando aí dos veículos, não se absorve o que as pessoas estão falando, né, o que, que elas querem saber. E uma coisa que é muito interessante, né, e aí já vai para o lado humano. Né, o que, que as pessoas querem ver? Elas querem ver tragédia, elas querem ver aquilo que elas veem na televisão. Né? A televisão influencia muito nisso. Então, quando tem chuvas, tudo bomba. Né? Então, os jornais têm muita audiência, os picos de audiência do, do, dos sites que a gente acompanha, super bomba. As pessoas querem ver morte, né? Então, por exemplo, o veículo que eu trabalhei, a gente não cobria jornalismo policial. Primeiro porque a gente não tinha equipe para ficar faz... batendo nas delegacias e, fa... e checando boletim, essas coisas. Mas as pessoas amam ver, né? É... O que que aconteceu com a menina, o, o cara... Da, da esquina, o, o assaltante, não sei o que lá, tudo isso, né? É uma, uma questão. Então, a gente parte de um ponto de vista que acaba se esvaziando, então é momentâneo, eu sei o que, que aconteceu, eu li a manchete, a primeira linha, e ok, eu me informei, e sigo em frente, né? O vídeo é muito pouco explorado aqui, e o que é explorado tem péssima qualidade, né? É, falta acesso à informação, é, oficial, digamos assim, e a informação oficial é maquiada né, para se vender como né, partidarismo para se vender os governos como belíssimos, né, as coisas estão muito bem, o que nós fizemos é muito bom, isso é muito triste, então se você não tem um profissional para apurar histórias, tá, mas é, a fonte oficial está me dizendo isso, eu não acredito, eu não vivo isso, eu, por exemplo, sou jornalista, mas moro na periferia, então quando a prefeitura me diz o ônibus com ar-condicionado e eu escrevi muito sobre transporte, né? Porque eu vivo o transporte, porque eu pego o ônibus todos os dias, porque eu sei quais são exatamente as linhas talvez quem trabalha na Secretaria de Transportes não conheça as linhas como o cidadão conhece as linhas então, quando diz para mim ah, agora nós temos tantos carros com ar-condicionado, vai mudar meu Deus, vamos pensar logisticamente você me compra um ônibus, uma frota de ônibus novo, mas você coloca o, o ar-condicionado, você deixa tudo, mas você coloca um banco duro. O passageiro merece conforto. Entende? A pessoa que está fazendo isso, ela não, ela desconhece a realidade das pessoas. E isso é comunicação. Né? Então, vai, vai se aglomerando. né? E é por isso que você vai vendo a cidade abandonada. Faltam políticas públicas. Falta esse, essa... Existe uma carência muito grande das pessoas, né? Em ser ouvidas, em serem atendidas. O que a gente está vendo na saúde, por causa do Covid, sempre existiu, mas agora está evidente, porque só se fala disso, entende? Mas sempre existiu, sempre foi difícil, sempre foi precário, né? E melhorou muito com o Eloy, mas não, não, não tanto quanto deveria ser, entende? Então a nossa... E, e as pessoas vão se é, apoiando criando alternativas e... Uma última coisa, o que, que elas fazem? Por ausência de veículos em que eu me identifique e que falem sobre a minha realidade, eu utilizo dos mecanismos para denunciar, né? Denunciar, e a cidade ganhou muita projeção na grande mídia, televisiva, sobretudo, nos últimos anos, é, pelo que eu acompanho, e as pessoas acabam publicando. Então, a, a rua que alagou, o ônibus que quebrou, o problema que aconteceu em, em tal lugar, e aí vai se compartilhando, e aí cria-se um movimento enorme em razão disso, em razão da pessoa ter sido o comunicador daquela mensagem. Porque ela está vivenciando aquilo. Né? E o que a gente precisa é que haja é, o inverso também. Né, que os nossos representantes também se coloquem nesse lugar de conversar com a população e saber, de fato, como as coisas são. O Raul, eu poderia comentar uma questão que a Marcela colocou? Claro, claro. Olha, na verdade, o que eu tenho notado, e certamente todos vocês e todos que estão nos acompanhando, é que o que dá mais notícias são as tragédias. Né? É o avião que cai, né? as enchentes, os vulcões, a queda de encostas, né? matando muita gente, a guerra, os assaltos, porque, na verdade, as pessoas elas notam que aquilo está acontecendo com o outro e não está acontecendo com ela mesma. Então, de certa maneira, é uma espécie, ao mesmo tempo, de curiosidade e de alívio. Agora, a boa notícia, em geral, ela só tem grande repercussão sobre aqueles a quem ela beneficia. Então, é claro que o individualismo, que é eu diria, uma enorme doença da sociedade, né? ele termina sendo também aquilo que é muito explorado na comunicação, né? para ter muita gente acompanhando, né muita muito like, é, muita, muita audiência, tanto que eu sempre vejo que nos finais de ano... Né? os meios de comunicação de massa aí, tradicionais, né, eles, na verdade, conseguem atingir muito público quando estão transmitindo uma tragédia. Né? Por exemplo, as enchentes, queda de encostas e, e, e outras coisas. Então, é, no fundo, a comunicação mais ampla é aquela que termina utilizando, eu diria até as não qualidades dos indivíduos, né? o extremo individualismo né? e, ao mesmo tempo, aquilo que sempre aconteceu com a humanidade, né, o medo, né? Porque se você se você acompanha a notícia de uma tragédia, né, é porque na verdade você não quer que ela aconteça contigo, né? Então os comunicadores de muito sucesso né, terminam, é, eu, eu diria, é, tendo a empatia com aquilo que, que as pessoas gostam de ouvir ou de acompanhar. Mas isso não significa uma boa comunicação, do ponto de vista de um avanço digamos, da, da forma de viver é. e da forma de conviver da humanidade. Relógico, tá? é. queria... Bem rapidinho, Ricardo, só, só para não me pegar o, perder o, o raciocínio, segura também, você está aí no meio da reflexão, né? que a, con a conversa começou a chegar na problemática, né? Então, a gente meio que vai encaminhando já também para propor, né? Propor, então, saídas, né? queria enfiar a filosofia no meio, então vou tentar sempre colocar um pouco de filosofia nas discussões, discordar levemente do Eloy, bem, bem leve mesmo, de que o individualismo ele é um marco também das sociedades modernas, é um marco importantíssimo, principalmente um autor aí, Immanuel Kant, é um autor importante desse marco, né, um texto chamado O Que É Iluminismo? Ele... Como é ele é com, esse texto é um esporro, ele está dando um esporro em quem está lendo, ele fala, meu, reaja, se mexa, tem autonomia, tem acesso crítico, né o que que você vai fazer com isso que você tem na cabeça, que vai ficar reproduzindo que todo mundo tem, tem autonomia de pensamento, e esse texto e esse filósofo é um marco da sociedade moderna, de uma sociedade onde os indivíduos são mais críticos, né aí vai um pouco na linha do que a Marcela estava dizendo, quer dizer, é, o estímulo a uma sociedade com cidadãos mais críticos vai produzir qualidade, melhora a qualidade, porque esse cidadão vai cobrar do mal jornalista, do mal, do mal político que comunica pouco, que não diz nada, ou a prefeitura que distorce. No entanto, por isso que eu disse que a, a discordância era muito leve. No entanto, eu acho que importar essa reflexão da Europa né, é, é pouco para o Brasil, porque o Brasil ele tem uma dimensão que precisa é ser trabalhada, que é a dimensão coletiva. E no Brasil, com muita sorte, a gente tem uma grande referência nisso, que se chama Paulo Freire, que a maioria, se não todos os livros do Paulo Freire, no final das contas, são livros de comunicação e de diálogo. Né? Então, eu diria que na briga, Paulo Freire versus Kant ficaria com Kant. Me parece que esse é um dos grandes desafios brasileiros. A população criar, sim, um consenso crítico individual, mas sempre se apoiar numa coletividade, numa associação, num grupo onde ela possa dialogar democraticamente. Ano passado foi um ano muito marcante aqui na cidade de Guarulhos com a luta da Proguaru, e foram incontáveis, e pouca gente sabe disso, viu, Elói? Foram incontáveis as reuniões online que a gente fez para discutir os problemas. 60 trabalhadores, muita gente é, discutindo junto para criticar o que vinha de informação e junto Chegar a novas conclusões, muito mais na linha do Paulo Freire, o que aumenta a qualidade da cidade, aumenta a, a qualidade das reflexões da Câmara dos Vereadores, do prefeito, do jornalismo. Aí o jornalista aposta algo errado, ó, oh, então tá certo. Poderia corrigir aqui, estou te mostrando na fonte. Bom, jornalista falou, claro, vamos melhorar aqui. Ah, não, o outro não fala. Já foi, deixa para lá. Enfim, então eu queria trazer um pouco a essa questão aí, de, de, de já coloque, trazendo um desafio e uma provocação aí para os demais, eu sei que o. Carlos tem uma reflexão aí engatilhada, de que para mim um dos grandes desafios seria produzir teoria comunicacional, claro que eu sou de esquerda, né? então penso muito nessa questão mobilização de esquerda popular e tal, na linha do Paulo Freire, mas não, ah, vou discutir comunicação, vou ler Paulo Freire, muito bem, mas o que é que a gente tem atual? O que, é que a gente tem de autor atual conectando essas reflexões comunitárias? utilizando novas ferramentas, né, como essa que a gente está utilizando hoje, que é uma live que vai virar um podcast, por exemplo. Enfim, Ricardo? Não, eu vou pegar o gancho do Eloy, da Marcela e seu, né? É, tá. Primeiro, o Eloy tá certo quando ele fala, porque as pessoas se veem, né? Então, a comunicação funciona quando as pessoas se enxergam ali, né? É... É o individualismo, mas é a lição do Paulo Freire, né? Você vai aprender a partir do que você tem em mãos, né? Não é, o, no, pouco importa se você escreve linguiça com dois S ou com C cedilha, se você entende o que é linguiça, né? Novamente, o, o, a rede social, ela não é o fim, a gente usa ela como fim, como a Marcela explicou sobre o jornalismo que, que era feito, e aí fica desigual. Lógico, Fica desigual. Porque quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, vai, vai ficar em cima. Né? A gente, infelizmente, vive nessa sociedade. É assim que, que são feitas as coisas. E é um caminho sem volta. A gente não vai voltar atrás nesse tipo de comunicação é, que, que foi criado, né? que é o do, do outro poder interagir. Eu lembro que um pouco antes do WhatsApp estourar, Estava é, quase estourando o WhatsApp no Brasil. A CBN ela fez uma campanha para que as pessoas enviassem notícia para elas pelo WhatsApp. O que, que ela estava fazendo? Eu vou tirar meus repórteres da rua e você que mora na Zona Sul vai me mandar notícias da Zona Sul. Você que mora na Zona Norte... Olha só como, que, que é, como, como que a CBN começou a fazer a comunicação. Ela enxugou o profissional e começou a pegar essa realidade que a Marcela falou entendeu? Então, esse tipo, e, e a crítica não, minha é exatamente essa, a gente perdeu a mão, a gente não consegue interagir, e é, é, é, não tem essa de que vai ter um mecanismo centralizador que vai, que vai formar, a gente precisa achar caminhos para a gente formar pequeno mesmo, começar pequeno, e expandir, e eu acho que um dos caminhos é esse, fazer comunicação com que as pessoas conseguem se enxergar, e aí, e aí, é um grande problema da esquerda. A gente, a gente por exemplo, pega o Eloy. o Eloy. O Eloy produz conteúdo todo dia. Quantas pessoas compartilham o conteúdo do Eloy? Mesmo gostando do Eloy. Né? A gente não tem essa dinâmica ainda. É, eu acho que eu conversei com você... Um pouco antes, Raul, falando sobre a, qual é a dinâmica da direita, por exemplo. A direita pega lá, ó, eu preciso, eu preciso chegar a um milhão, atingir um milhão de pessoas. Ei, velho da Van, me dá o seu cadastro aqui para eu fazer isso. O velho da Van vai lá e entrega. Ponto. Porque ele entende a lógica. A gente não, a gente fica guardando para a gente, não, porque isso é meu. Como se fosse meu, e aí a gente vai, a gente vai, a gente vai sofrer muito, porque a gente não vai alcançar a maioria. Por causa disso, porque assim a questão do, do, do Eloy, e eu não estou falando que o Eloy faz isso, mas do Eloy proteger ali o cercado dele, de, de, outro candidato a prefeito proteger, se for do mesmo tema, só vai prejudicar os dois, se, se eles forem do mesmo campo. A gente precisa urgentemente é, discutir essa, essa questão de comunicação na, na, de via horizontal e não vertical. Porque é isso que a direita faz, é por isso que ela domina as redes sociais, o YouTube, porque não tem essa. Ah, isso é meu, isso é seu. Não, a gente, porque eles sabem que quando junto o meu com o do Eloy, eu não estou atingindo só os meus dois públicos, eu estou atingindo uma, uma margem maior, porque a, o Conglomerando mais pessoas E é esse o problema do, do, do jornalismo pequeno é, com, no, no, Na rede social Porque ele acaba atuando sozinho ele tem que investir dinheiro em dinheiro Mas o outro jornal tem mais lana, Vai investir melhor E mais E rede social O Facebook, o Google é o seguinte O seu real vale o mesmo real que o meu Se eu investir dois reais Eu estou investindo mais que você Não interessa se, se, eu, se ele gosta de você ou não é isso que a esquerda patina. Muito bem. Tem mais, Eloy, Marcela? Eu, Raul, Eu acho que o Ricardo tocou no ponto essencial da disputa de comunicação na sociedade, né? porque o, o sucesso que teve... O, o atual presidente da República, inclusive para chegar a, com toda a mediocridade dele a ser presidente da República, né? e com toda uma posição que, no fundo, é contrária à maioria da sociedade, como está se demonstrando na gestão dele, foi justamente esse essa multiplicação da, da comunicação é, entre é, esse, esse, esses milhares, é, milhões aí de comunicadores. Né? Então, está é, faltando justamente isso, está faltando uma espécie de consórcio de quem pensa semelhante, né? para poder divulgar quem pensa semelhante. Então, não se trata apenas de uma técnica, se trata de, eu diria, de um compartilhamento, de uma ação comum, de uma espécie de cooperativismo da comunicação. E... Então é preciso. Não é a soma de pequenos comunicadores que dá uma grande comunicação. É a rede que eles formam. Né? Não, é, não é a soma matemática, um mais um mais um mais um. Né? É justamente eles agirem em rede. Né? É isso aí que dá a, a comunicação ampla. Portanto, é, na disputa da hegemonia na sociedade, da direção na sociedade, existe uma falha dos setores que são setores mais progressistas, mais democráticos, mais humanitários, no campo da comunicação há é uma falha. Eu concordo com isso, Ricardo. Gostei muito do termo, viu, Eloy? Cooperativismo de comunicação. Acho que meio que a gente já está em 56 minutos, como que o tempo voa quando está conversando, uma conversa que está fluindo, é, e acho que é isso, né? a gente está chegando aí nos finalmente. Ter, ter interessante a gente testar, então, de forma sintética, essas reflexões finais, no sentido de é, ir muito falando para quem está nos escutando agora, ao vivo, mas também quem vai escutar depois no podcast, no Spotify, é, Pensando em comunicação, e mudança de realidade, que a gente diria para quem está nos escutando, não só para o jornalista que é o profissional, mas, é, por exemplo, eu fiz uma provocação, eu acho que falta no Brasil, uma teoria. Teoria progressista, comunicação. Tudo que tem de moderno, discutindo mudança de realidade. Tudo isso, por exemplo, que o Eloy falou, é, a Gim Rede, a Marcela falou em ter o feedback do, do, do ouvinte ou do leitor. De forma é, é, avançada, então, eu, eu já vou começar aqui, já faço a minha mensagem. Diria que falta teoria, né? E para quem está nos escutando que quer ser um cidadão, trabalha seu dia, mas também quer comunicar, todo mundo é comunicador, porque de porque tem idioma, a gente fala, a gente conversa, a gente troca é, as nossas coisas. Para ser mais crítico e mais exigente com o que consome e com o que produz, que a palavra de verdade, tem poder, a palavra tem poder, né? Então, ser exigente no que consome, no que produz, e procurar fazer, eu vou adotar esse termo do Eloy, procurar fazer sempre coletivamente em rede, ou seja, fazer suas cooperativas é, de comunicação, sejam digitais, seja na rua, seja na escola, seja no cursinho, seja na universidade. Então, fica aí na mensagem final, desafio de comunicação, e em Guarulhos, que o poder público olhe melhor que pode fazer de forma institucional, seja melhorando, sei lá, o jornal da Câmara dos Vereadores, fazendo uma TV local, uma lei que possa ajudar o jornalismo local. Marcela, nos ajude? Eu acho que antes de tudo, assim, as pessoas precisam buscar um caminho básico. Né? Você citou o Paulo Freire, o Eloy foi é professor. Eu acho que a gente precisa se educar, a gente precisa ler, a gente precisa ouvir o outro e falar menos, né? E criar essa, essa coletividade, poxa, a gente está passando por uma pandemia, por um momento difícil, e as pessoas ainda são muito individualistas. Eu não vou usar máscara, é meu direito, eu não vou vacinar o meu filho, é meu direito, mas aonde é o seu direito esbarra no direito coletivo, que é de todos né? Todos nós estamos nesse momento, então, essa coletividade, ela precisa ser é, plantada diariamente nas escolas, com as crianças. É, eu, eu sou o que eu sou pelos professores, pelas escolas que eu passei, né? Então, perdeu-se um pouco desse interesse pelos livros, né? Pelos, teóricos, pelos textos, o Raul citou vários, e ele citava na época do Cursino também, e isso é muito importante, da gente olhar para trás, da gente saber o que está acontecendo, acompanhar todos os movimentos, rediscutir esses padrões que a gente se adequou, né? de ter uma grande mídia, de ter uma linguagem para falar com a mídia, com as pessoas, de uma maneira massificada, mas a gente tem grupos políticos grupos é, coletivos que pensam é, de maneiras é, no seu próprio grupo, né? Então a gente precisa também observar essas pessoas, é, falar com essas pessoas. Eu achei a crítica, né, vocês como é, membros do movimento de esquerda, achei a crítica super válida e ainda dá tempo de rever isso, né? Porque o que a direita conseguiu no ano de 2018 eleger esse boçal é assim uma coisa fora da caixa e olha o que a gente está vivendo hoje então precisa fazer essa reflexão e e agir né em prol de atingir outras pessoas furar essa bolha da esquerda falar só com a esquerda né porque as pessoas de uma maneira geral elas acham que, que o cara né que se identificam com esse discurso individualista que a direita tem que é o meu de meu direito e é a minha liberdade é o que eu posso, é o que eu consigo, mas o fulano está na rua porque ele quis. Eu estou trabalhando e entende. Então a gente precisa pensar mais no outro. Isso, isso é uma, uma forma até cristã, né? Vamos seguir um pouco mais o né, um, um, um nosso mestre de pensar no todo, né, em todas as pessoas. E a comunicação faz essa linha. É... De você chegar até a pessoa com uma mensagem que ela possa transmitir para os outros, né? Que ela acredite, né? E não ficar só nesse compartilhamento de coisas vazias, que não constroem nada e tal. Então, assim, essa é uma iniciativa muito interessante. Por mais que haja divergências, né? A gente está aqui justamente fazendo isso. Bacana. Ô, Raul, deixa Diga. eu falar porque aí o Eloy termina, porque eu vou falar, o Eloy vai puxar a minha orelha, com certeza. <risos> manda, manda, Ricardo. Tá. É... Eu acho que, que a Marcela deu um tom bom, acho que é um, é um caminho, mas eu queria levantar uma reflexão importante. O, o Bolsonaro, ele não, ele não levantou só uma questão de uma sociedade ruim, ele não trouxe... Não, ele não ganhou a narrativa na, na, na, na rede social apenas só com as bobagens fake news. Não é isso. O Bolsonaro e, e antes do Bolsonaro já tinha um movimento desse, né? O, o MBL, por exemplo. Eles têm um movimento antissistema. E o Bolsonaro hoje, se você escutar o Bolsonaro falando nas lives, ele é antissistema. E é por isso que é uma parcela grande da grande assim né os 20% que está com ele é uma parcela grande eu acho que 20% de idiota é muito mas porque esses caras são antissistemas esses caras são os caras que nunca votaram que são contra são contra o PT são contra o PSDB eles são antissistema e o Bolsonaro consegue mesmo sendo presidente é, ainda falar isso que ele é antissistema eu tô falando que ele vai me dar um puxão de orelha porque por exemplo o, o, Eloy, o Eloy é político, ele, ele provavelmente será candidato nas próximas eleições. É, o Eloy acredita no sistema, e ele está certo, né? ele concorre a cargos políticos. Eu não. Eu acho que, por exemplo, imagina, se a gente tivesse... Se a, se a gente, eu falo a, mais progressista à esquerda, se a gente tivesse condições de encher o Brasil de fake news mais do que o Bolsonaro... Os fake news teriam acabado. Porque faz parte do sistema hoje o fake news. Faz parte deles. É assim que eles fazem a engrenagem deles rodar. Então, é... e aí, por isso que eu tô falando, né? Bem anarquista esse tipo de comunicação. Né? Vai levar um o puxão de orelha. Eu, eu vou extrapolar o que eles estão fazendo. Eu vou ser mais reacionário que eles. Né? Isso acabaria, era um jeito de acabar. Eu sei que não é possível, né? Estou falando. É só uma reflexão. E, e, e, mas a gente tem que pensar nisso. O Bolsonaro ele não consegue fazer as coisas só porque fake news e porque teve uma, uma, um ganho de narrativa em que supostamente a esquerda perdeu a narrativa. Não, eles pegaram uma galera anti-sistema e eles continuam batalhando nisso. Viu, Ricardo, e Marcela e Raul? Na verdade, esse presidente da república é uma grande fake news é uma grande falsidade é uma grande notícia falsa porque ao parecer antissistema ele na verdade está defendendo o que há de pior no sistema que é o grande capital que são os caras ricos que são os caras podres de ricos esse setor que, na verdade, é o sistema que nos oprime. O sistema que ele diz ser contra seria justamente a, aquele setor estatal né, que, no fundo, termina sendo um instrumento do grande sistema, que são as elites né, ricas da sociedade. Então, na verdade, ele é uma grande falsidade, né? Então, esse pessoal que fica vestindo a camisa da seleção brasileira e que vai para a rua né, como se fosse antissistema, na verdade, eles vão defender a continuidade do que é a pior na história brasileira, que é o controle de uma minoria, de uma oligarquia sobre a grande maioria da sociedade. Então, as chamadas fake news são pouco em relação à grande fake news que é esse governo Muito bem, é, bom, concordo com as reflexões é, não concordo com a tática do Ricardo das da fake news é, eu acho que a organização da sociedade é, ela é a, grande, a grande tarefa né, é se organizar é, acho que a esquerda erra fortemente, quando ela polariza e para de conversar com, a, com a, a, a população, compreendendo os limites do debate, impondo uma discussão, às vezes, muito avançada, que vem da universidade, então, por isso que o campo popular, a Reflexão Paulo Freire, é tão importante ter empatia, saber a forma de dialogar, acho que esse é um grande desafio, e eu acredito que a conversa não termina aqui, fica também para todo mundo que está nos escutando para pensar junto, esse é um, é um desafio que ninguém tem a bíblia pronta, a cartilha prontinha. Todo mundo acho que é, é, é corresponsável nesse desafio de alterar a comunicação no Brasil. Lembrando que em breve vai surgir, anotem aí o nome, vai surgir coisas como death fake, que é a mudança da pessoa tal, tá? o Eloy fazendo uma coisa errada, mas nem é o Eloy. Isso vai surgir nas eleições, comunicação do mal são então, várias coisas aí, textos automáticos de fake news sendo separado. então a gente vai ter muitos é, desafios pela frente. Gente, vou encerrando, a gente já passou de uma hora de, de, de, de live, é, eu acho que a gente conseguiu abordar desde um roteiro que não nem foi dito, mas que a gente seguiu bacana, né, o um desenvolvimento de reflexão, começo, meio fim, apresentando, desenvolvendo o problema e trazendo algumas soluções não alinhadas, cada um trouxe um ponto, uma sequência, que eu acho que é isso, que é o, a essência do diálogo. Espero quem tem acompanhado a gente aqui, ou que vai escutar agora, que está escutando o Spotify, tenha gostado. Já tem... Ah, quero, quero agradecer também meu irmão que está aqui operando essa live, meu irmão Lauro, está tá aqui comigo me ajudando, e também todo mundo que, que acompanhou. Já tem próxima, próximo episódio marcado, viu, Eloy, Marcela, Ricardo? O próximo episódio vai ser um balanço, uma, uma, uma, uma espécie de balanço do ano passado. Né? Então, vai ser uma, uma live, um podcast, que eu acho que é importante para a gente sintetizar, pensando nessa questão da comunicação, sintetizar o ano passado em Guarulhos, o que aconteceu, para a gente começar a ter episódios cada vez mais qualificados conforme a gente vai caminhando. Queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui. Esse é o primeiro episódio, estou um pouco nervoso assim, né? Porque tudo muito experimental. E que dê certo, né? Parabéns, Raul! É, desejo sucesso e que aos poucos vá se transformando numa comunicação diária. É um desafio grande. <risos> Por Mais... isso que o, o é. Eloy fez a provocação, é importante, já então, de, para deixar registrado, eu não vou conseguir fazer esse diário. Então, a tentativa vai tentar ser quinzenal ou, de forma muito otimista, semanal a comunicação. Então, quem for acompanhar isso, semanal, quinzenal. Então é isso, gente. Tchau, tchau, Marcela, Ricardo não, não, não, e Eloy. Obrigado, Raul. Obrigado, Eloy, Obrigado, Marcela. Obrigado, Obrigado, bem. Marcela, Ricardo. Obrigado a todos. todos.